Capoeira, uma expressão cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, músicas e brincadeiras. Patrimônio imaterial da humanidade. Está chegando o grande dia de celebrar esta arte. Eu amo capoeira. Um evento contando a história e celebrando 40 anos do Grupo Maculere. Oi, ai, ai, ai. Você é o nosso convidado, de 24 a 27 de novembro, em Londrina, com a presença de capoeiristas do mundo todo e atividades abertas ao público. Quinta-feira, dia 24, o evento começa às 18h30, com batizado e troca de cordas do projeto Capoeira Kids, no Flores do Campo, em parceria com o Instituto Alicerce. Sexta-feira, dia 25, é dia de aulão aberto de capoeira. Às duas e meia da tarde, na sede da Maculelê. E às dezenove horas, tem batizado no projeto Ginga Terapia. Sábado, Sábado, dia 26, é dia da tradicional roda de rua da Maculelê, no Calçadão de Londrina, a partir das nove da manhã. Às cinco da tarde, no Espaço Vila Rica. Tem formatura e reconhecimento celebração oficial dos 40 anos do grupo Maculele. Para finalizar, no domingo, a festa é em Cornélio Procópio, ao meio-dia no Teatro Municipal, com o projeto Transformando Vidas. Eu amo capoeira. Mestre Fran e todo o grupo celebrando os 40 anos da Maculele. Participe, convide os amigos e conheça a arte e a cultura de um dos mais tradicionais grupos de capoeira presente em todo o mundo, celebrando seus 40 anos. Informações nas redes sociais, Facebook e Instagram, Maculele Capoeira e Eu Amo Capoeira.